Pessoal, estamos aqui esse ano com coleguinha nova aqui na CIS. E aí, Rebeca? Tá Las Vegas. Bacana. Tá bem bacana. Olha só, não é só Las Vegas. Las Vegas é animal, mas a CIS é o que há. Esse ano mais triste, né? Um pouquinho mais deprê, menos gente e tal, não sei o que, não sei o que lá. Mas tenho aqui a minha cola. Acabamos de sair do Trends to Watch, palestra que abre a feira alguns números aqui, né? então a gente tem 800 startups rodando aqui dentro, mais de alguns milhares de estandes, e gente, é muita coisa. Agora tem umas coisas interessantes, por exemplo, fala inicial, a gente viu que os premium services começaram a crescer bastante, o que são os premium services? O pessoal quer a ideia né? de que um bom atendimento seja dado, então a gente está vendo isso aí crescer, números foram apresentados aqui, né? Netflix com 214 milhões de usuários, é o Brasil, tá? e aí a gente está vendo algumas novidades acontecendo tá? nesse cenário, tá? é, pontos para a gente olhar aí, e que eu acho que são legais da gente discutir, que a gente vai estar discutindo aqui no canal, vamos estar discutindo no podcast também. Retail tech, fintechs, healthcare techs, coisas que estão surgindo, que estão brotando aí graças à pandemia. Com certeza aqui dentro do Unveiled, o Unveiled é um evento que traz aí a demonstração, né? traz ao mundo as novidades, alguns premiados aqui da CES. Então a gente está chegando aqui agora né? e vamos com certeza gravar algumas coisas aqui. Então, um pouquinho mais para frente, com certeza vocês vão ver algumas coisas aqui. Não tinha como deixar de falar o apagão de chips e com o apagão de chips veio uma enormidade de coisas, né? vem uma enormidade de investimento aí nessas coisas, né? Intel né Rebeca, investindo aí milhões, bilhões, né? abrindo novas plantas de fabricação e tudo Conseguir mais. E subir né? a rede né, de abastecimento. Exatamente. E um ponto interessante, 5G né? 5G, 5G, 5G. foi bastante comentado né, no, na abertura lá do evento é, e achei interessante que foi voltado para a empresa né, e não para o consumo pessoal. Então parece que vai entrar aí nas fábricas, nas empresas, Exatamente. Que, 5G vai vir aí para dar um boost né, nessa, nesse mercado. Habilitando, né? Habilitando a ideia do seguinte, daquela conectividade com baixa latência, mas isso não vem separado de nuvem. Andam lado a lado. Lado a lado, né? E aí quando a gente fala desse tipo de coisa, inteligência artificial, que é isso da John Deere, que foi apresentado aqui. Meu, sensacional, né? Sim, no um campo, né, que é uma coisa que a gente quase não escuta falar sobre IoT e conexões, o campo também está aí, né, para ter toda essa tecnologia e esse avanço. Um ponto importante, né, o case da John Deere, para quem não, não conhece, né, eles aplicaram o seguinte, eles visualizam a praga e aí agem em cima da praga, usando visão computacional, usando uma série de coisas. Quando a gente fala de agricultura, é o que a Rebecca acabou de trazer aqui, Dificilmente a gente ouve falar. Está todo mundo focado no quê? Na casa inteligente? Está é. todo mundo focado na fábrica, na indústria, no carro elétrico, né? no carro autônomo, numa série de coisas. A agricultura já é de precisão há muito tempo, só que se fala pouco. Cada vez mais estamos vendo crescer coisas aqui. Né? E não tem como deixar de falar do metaverso. Metaverso eu acho que é um capítulo à parte. Né? Eu, eu ainda... Ainda precisamos conversar bastante sobre o metaverso. Eu acho que ainda cabe, né? Vai ter assunto ainda aí Vai ter muito assim. assunto ainda aí, né? Pra gente dar uma olhada. Bom, é, um ponto também que foi tratado aqui na abertura, saúde mental. A gente está no meio de uma pandemia, cresceu um número absurdo aí de serviços, né? Serviços de venda de videogames, por exemplo, né? Que cresceu absurdamente. Venda de TVs Smart cresceu absurdamente, né? Então, tudo isso reflete o quê? Reflete a pessoa que está dentro de casa. O uso de remote working, né? Do cara está trabalhando remoto, venda de laptop, venda de uma série de coisas. Gente, isso vai refletir na saúde mental. Em algum momento essa conta vai chegar. Falou-se aqui também, né, de tecnologia focada nisso aí. Bom, vamos ver o que, que tem aqui dentro do Unveiled, primeiro dia de feira. Rebeca, bem-vinda à CES, né, primeira vez aí. Sim. Vamos agora brincar no parque de diversão que nos espera aqui atrás com muita coisa legal. Vamos lá. Bora. Pessoal.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 Né? É, a gente já tem visto aí uma série de coisas conectadas e que, meu, você consegue localizar, tipo aquelas Apple Tags e tudo mais, né? Aqui na minha mão eu tenho uma mochila feita com 26 garrafas PET. E olha só que bacana, mochila, poxa, super top, né? E aqui dentro, ó, eu tenho um, um device... Que eu posso localizar a mochila usando né, toda aquela parte de buscar meu iPhone e tudo mais. Devices Apple ainda, né? E nesse botão aqui eu consigo também achar meu telefone. Então é, mais uma inovação que a gente viu aqui. Ainda não está no mercado, vai para o mercado agora, né, no verão de, de 2022. E ainda não tem preço definido. Ganhou o prêmio aqui, ó. CES Award 2022. Então, produto bem interessante e bem de frente, né? Aquela ideia da tecnologia sustentável. A gente está falando de 26 garrafas PET para fazer o case dessa mochila aqui, com tecnologia embarcada. Vale dizer também, esse cara que tá aqui dentro, um ano para recarregá-lo e tem um cabinho USB para você naturalmente carregá-lo também. Começamos a ver inovações na era da pandemia, que na mão eu tenho um cara que vai pegar e vai te ajudar a respirar, é um ventilador para que você coloque pelo lado de dentro da máscara, ele tem um imã aqui nessa lateral e além de tudo, eu estou falando de quê? Estou falando de que eu tenho um cara aqui que precisa ser carregado aí ao longo de, sei lá, seis horas, oito horas mais ou menos, e ele vai pegar aqui nessas hastes ó, e vai te ajudar a não ter né, que ficar com o negócio pendurado aqui na orelha. Claro que tem umas máscaras que prendem atrás da tua cabeça, mas é um pouco mais desconfortável. Né? Eu mesmo tenho uma, mas eu resolvi trazer para cá essa de cá. Bom, essa é uma inovação dessa nova era. Estamos falando de dois anos aí de pandemia e a gente começa a ver produtos né, já acabados, funcionando saindo, vindos dessa era de Covid. Vamos ver o que mais vem por aí e o que mais tem aqui na CES de 2022. Hora de tirar a máscara para gravar o fechamento do Unveiled. Três horas de evento, Rebeca. Andamos bastante. Cara, tipo morto, né? Tipo morto, perna doendo. Acho que a gente passou em 60 empresas aqui, umas 50 empresas, sei lá, por aí. por aí. Conversamos com muita gente, muita coisa boa. Mas eu, eu venho há muito tempo e eu posso te dizer que esse ano está bem deprê aqui. Muito, muito bufo fechado, é vazio, vazio pra caceta, né? todo mundo com medo, medo da, do Covid, Medo da Omicron, medo de uma série de coisas, mas a gente viu muita coisa legal, né? Uhum. Vimos inovação graças ao Covid, vimos inovação de medição de água, vimos inovação de luz, vimos inovação de bateria, vimos inovação de, de qualidade, do qualidade do ar, o que mais? Uh, pets. Vimos realidade aumentada, vimos metaverso. Cara, um resumo do que vem por aí na CIES. Amanhã temos mais um dia de mídia, né? dia mais, mais light um pouquinho, mas ainda muito restrito, né? só para quem está registrado como analista, como mídia. Né? E quarta, quinta e sexta a gente tem o evento fechado. Um dia a menos, né, esse ano. Recebemos aí, por causa do Covid, recebemos aí, né, uma, um comunicado. É totalmente safe, posso dizer aqui, né. Acho que a gente se sente seguro, pelo menos. Ambientes preparados, pessoas preparadas, testes de Covid distribuídos. A gente recebeu dois testes cada um para que a gente possa fazer em casa, né testes de confiança, então é todo mundo aqui preocupado com questão de vacinação, com questão de uso de máscara, né? a gente tira a máscara aqui para gravar, mas não tem ninguém aqui do lado da gente, segurança o tempo todo passando, conferindo isso, né? e por hoje eu acho que é só, né? O que, que você mais gostou, Rebeca? Bom, eu acabo gostando mais das coisas que a gente vê no dia a dia, né? E acaba vendo aqui algumas... É, aplicações, inovações, eu acabo me interessando mais, mas tem umas coisas legais também assim, mais pra diversão, né? Uhum. Também pra galera que curte, né? Pra galera que curte o wearable também, tem bastante coisa aí, parece que no evento mesmo né vai ter também mais. Vai ter mais coisa, com, com, certeza. Certeza. com certeza. A gente vê umas coisas legais aí e eu acabo me interessando. Assim. Melhor produto pra você? Melhor produto? Difícil de escolher, hein? Não, eu gosto mais daqueles que trazem coisa de conectividade e tudo mais, né? Talvez o, o anel? O anel ficou maneiro. Ficou legal, né? O anel foi maneiro. O anel é diferenciado, né? Mas eu acho que... Eu, eu, eu não sei, cara, mas eu vi muita coisa do modal de, de transporte, né? Então vi muito moto elétrica, custo mais barato, é, gosto mais desse, desse tipo Esse de coisa. Mundo, né? mas como você, né, a gente vive no dia a dia a conectividade, vimos um chip aqui que promete uma um uso de bateria mínimo, né? Vimos sensores de CO2 que também, cara, é muito difícil dizer o melhor produto. Poderia aqui ficar um tempo, mas vamos encerrar a nossa nossa conversa do dia de hoje com um muito obrigado aí a você que está nos ouvindo, né? Com um muito obrigado aí a você que nos apoia nas redes. E seguimos para o segundo dia, amanhã temos coisa nova aí também rolando, né? Bom, tem um coquetel rolando aqui atrás, vamos pro coquetel, né, Rebeca? Vamos aproveitar, né? Aproveitar, agora a gente tem 20 minutos antes de fecharem tudo, né? Os estandes os já estão fechando, tempo regulamentar já se foi, a gente agora vai tentar pegar ali uma biritz e dar uma descansada. Vamos nessa, valeu, Sim. obrigado!